Oração do Salmo 23 de Davi comentada O Salmo 23 de Davi é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia E ele é frequentemente recitado em momentos de angústia, medo e conflito Mas este salmo é muito mais que uma oração dita em momentos angustiantes olá amadas irmãs e amados irmãos sou Edvaldo Ezo e desde já desejo-lhes saúde felicidade paz e riqueza sob a luz do nosso Deus celestial o bom pastor é com alegria que diz convido a orarmos juntos a oração do salmo 23 de davi comentada e lembrem-se inscrevam-se em nosso canal toquem o sino assim serão alertados dos novos vídeos de orações então com fé e resignação refletemos, davi o salmista era um pastor de ovelhas, por isso sabia da importância de si para as ovelhas do seu rebanho. Ele, como um guia leal e dedicado, cuidava do seu rebanho, suprindo os seus animais com a devida proteção individual. Do seu cotidiano de pastor, Davi saía pela árida região onde vivia, conduzindo as ovelhas do seu rebanho por diferentes áreas, regiões e espaços, em busca de pastos, capins, folhagens, enfim, alimentos e água para alimentar e saciar os animais sob os seus cuidados. Esses fatos fizeram o salmista compreender quão importante para as ovelhas era um verdadeiro, digno e leal pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Desse modo, partindo da sua realidade, Davi orou declarando imediatamente que Deus é o seu protetor, seu guia e o condutor de sua vida e caminhada. E também reconhece que Deus é suplidor de todas as suas necessidades, tanto físicas como espirituais, em todos os momentos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. Refrigera-me a alma. Segue o salmista afirmando em sua oração que Deus o leva a lugares de descanso e de tranquilidade. Tal então, lugar é onde se pode encontrar paz e refrigério para a alma. Davi nos faz entender que Deus é quem nos acalma em meio às tempestades e nos guia para o caminho certo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus também o renova o ânimo espiritual e as energias do corpo, fortalecendo-o para que possa seguir adiante.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 O salmista reconhece que nem sempre a vida é fácil e que existem momentos difíceis e até assustadores. Entretanto, mesmo em meio às trevas e diante da possibilidade da morte, Deus está conosco e nos protege. Ele é quem dá forças para enfrentar qualquer situação e nos guarda de todo o mal. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Proclama o salmista que Deus não apenas o protege, mas também o abençoa e o honra. Sim, Deus prepara um banquete para ele, mesmo em meio aos seus inimigos, e enche-o de bênçãos e alegria. Deus é quem o capacita e o dá mais do que ele precisa para ter uma vida digna e abundante. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Finalmente, o salmista expressa a sua confiança em Deus sabendo que ele é bom e fiel em todos os momentos. Ele sabe que Deus o acompanhará em todos os dias da sua vida e que um dia o salmista voltará à casa do Pai, onde encontrará paz e alegria para sempre. Assim, podemos fazer desta oração do Salmo 23 uma lição de como devemos falar com Deus em nossa própria oração reconhecendo a bondade e a fidelidade do bom pastor em nossas vidas e confiando que ele é quem nos guia, quem nos protege e quem nos abençoa em todos os momentos. Diante desta reflexão, oremos o Salmo 23 de Davi juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar,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 se esta oração fez sentido para você, toque o sininho, assim será alertado dos nossos vídeos de orações.